Oi, dia de múltiplas comemorações, então vamos comemorar junto. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Dia 28 de maio, três dias atrás, o canal completou o seu terceiro ano de vida. E hoje, dia 1 de junho de 2021, nós chegamos ao número 4 mil de inscritos. Muito agradecido. Muito legal essa história. São mais de 300 vídeos já postados. Todo sábado tem vídeo. Durante um, um período, toda terça-feira tinha também, eu quero ver se eu retomo isso. Mas quero agradecer imensamente a todos vocês que estão fazendo o canal crescer e difundir os conhecimentos que a gente trabalha aqui. Então, lembrando e fazendo um pedido novamente para vocês. Curtiu o vídeo? Dá um joinha lá, um like, um gostei. Isso indica para o algoritmo do YouTube que o vídeo é legal, que tem que ir para mais pessoas. Comenta alguma coisa, a função é a mesma. E compartilha com os amigos para a gente fazer essas histórias todas circularem e o conhecimento esparramar pelo país. Já falei de outras vezes, né, a gente tem ainda... É muita coisa que conhecer, que pesquisar, a gente já sabe de bastante coisa, mas a gente precisa esparramar informação. Na questão da água, recursos hídricos, eu tenho trabalhado muito isso, a questão do saneamento ecológico, águas cinzas e águas pretas, estamos né? num esforço aí de passar essas informações para mais gente, para que essas pessoas, as pessoas em geral, possam fazer em suas casas. É nada de excepcional, né? e cuidar da água é alguma coisa importante. Não sei se vocês estiveram vendo esses dias, a gente está para atravessar uma crise hídrica muito séria. Não tem chovido ultimamente, e por conta de falta de chuva, a gente deve atrav atravessar alguns meses aí pela frente, estamos iniciando o inverno, período de seca, então a gente deve atravessar uma crise grande, talvez. A gente já teve outras, vamos ter outras mais adiante também, é, são ciclos naturais que, que acontecem no planeta, e acontece que agora a gente vai começar a atravessar. Isso tem a ver, parece, com o esfriamento das águas do Pacífico, La Niña, que ao, ao contrário do El Niño, né? traz mais uma, uma, um tempo mais seco aqui para a região e não tem chovido direito. Conclusão, se a gente aprende a lidar com as nossas águas, a trabalhar os nossos efluentes, a gente pode recuperar essas águas e contribuir de uma maneira mais eficiente. Legal? Então, não esquece, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, manda alguma mensagem para a gente, aliás eu estou com a ideia de fazer uma, uma live, um encontro. Me disse, seria interessante, para a gente conversar ao vivo e tirar algumas dúvidas sobre sistemas de, de saneamento, de tratamento de efluentes, dimensionamento e tudo mais. Se tiver interesse, manda o um recado aqui no vídeo mesmo e a gente programa alguma coisa. Legal? Então, mais uma vez, muitíssimo agradecido por esses marcos, né? São legais, 4 mil inscritos no, no canal, mais de 300 vídeos publicados e o terceiro ano né, completo há três dias atrás. Então é isso, muito agradecido e até a próxima.